Na Bíblia Sagrada, há um episódio em que crianças eram trazidas até Jesus para serem tocadas. Embora não é apresentado quem trazia as crianças, o provável é que eram os pais e mães que tinham interesse em ouvir as palavras do mestre, significando também um afeto enorme que eles tinham com o mestre. Mas, o lamentável mesmo é que quando as pessoas trouxeram as crianças até Jesus, os discípulos se colocavam à frente e as repreendiam os que traziam. E este gesto, eles o impediam que as crianças se aproximassem do Senhor Jesus. Quem sabe os discípulos achavam que Jesus não tinha dispunhado seu tempo para dar atenção às crianças. E talvez pensavam que ele não iria querer gastar seu precioso tempo com os pequeninos mas é exatamente ao contrário o que levou o mestre a fazer a maior bronca nos seus discípulos dizendo deixem as crianças virem a mim e não as impeçam pois delas é o reino de Deus então compreendemos que nós adultos devemos ser semelhante às crianças para que podemos então herdar o céu verdadeiramente eu lhes digo aquele que quiser entrar no reino de Deus terá que agir como uma criancinha. O estranho é que alguns religiosos demonstram querer as crianças distantes de seus cultos, indo contra os ensinamentos de Jesus que pede para aproximarmos de crianças. Então, vamos conhecer o caso do cantor gospel que se irritou durante o momento que cantava e mandou uma criança calar a boca. Eu detesto quando alguém fica conversando no culto, não dá, tem que ficar quieto. Pra escutar Deus falar pra vocês. Ele conseguiu seu espaço como músico, tocando com vários artistas secular. Isso mesmo, estou falando dele, o ex-paralamas do sucesso dos anos 80. Atenção no trombone, o internacional homem que toca na floresta, o Matos. Ei, garoto! Quanto tempo vocês estão com o mas meu? Nós estamos desde o dia 7 de janeiro. Porra, com esse bigode e essa voz! O ícone da música gospel dos anos 90, Matos Nascimento. Um dos cantores gospel mais conhecidos e bem-sucedidos do Brasil, não podia ser outro, senão o Matos Nascimento. Ele foi o pioneiro de sua família a fazer sucesso na música gospel. O cantor, com 64 anos de idade e mais de 30 anos de carreira, é um dos cantores que mais venderam discos na década de 90. Quer vitória, vai chorando. É vitória, vai chorando gêmea. levanta a mão! Prestigiado por muitos como um cristão íntegro e de humildade sem tamanha, nunca envergonhou o nome de Jesus com polêmicas. Mas, em uma recente apresentação, o cantor gospel Matos Nascimento demonstrou um comportamento em não gostar muito não de crianças. Isso porque circula na internet um vídeo em que ele canta uma música. E no final da música, como é de comum improvisar, enquanto fazia algum melismas, de repente surge no meio da plateia uma criança que supostamente tenta imitá-lo. Matos Nascimento parece não gostar, se irritando com o barulho, e em atitude inesperada, afasta o microfone e grita com uma criança que seria a autora do barulho. As pessoas caem na risada na mesma hora, pelo simples fato do cantor ser muito brincalhão, e o culto segue normalmente. Mas, alguém que fez a filmagem compartilhou nas redes sociais, e foi aí que começou a polêmica. Uma chuva de questionamentos negativos contra o cantor começaram a aparecer, na verdade, muitos internautas ignoraram completamente a atitude do Matos Nascimento. Muitos entenderam que apesar das pessoas rirem no momento, o cantor não estava brincando e gritou porque realmente perdeu a paciência. Tudo porque em uma outra apresentação do cantor, ele aparece reclamando de algumas crianças que supostamente estava atrapalhando ele falar, conforme o vídeo mostra. Ih, crianças correndo assim não vai dar certo. Eu estou vendo crianças correndo lá atrás, é, é tudo grande, é filho de crente, não pode não, hein? O filho de crente tem que estar tá no culto também, para ser abençoado. Senão amanhã vai estar tá no, no crack e vai dizer que a culpa é, é do mundo, não é não? É nossa culpa. Percebemos que ele até ensina um método de como educar uma criança. A criança é dominada por você. Se não te obedecer, pega uma varinha de goiaba bem fininha, dá uma costa boa nele, que ele vai ficar sempre quietinho. É assim que faz. Eu passo assim com os meus netos e meus netos não andam, nem, três, nem a minha neta que está aí de 4 anos anda, duvido. E nem conversa, porque quem vem para o culto, vem para cultuar a Deus. E tem que saber o que está acontecendo, se Deus está operando ou não. O vídeo contundente de Matos Nascimento mandando uma criança calar a boca, divide opiniões dos internautas. Assim... I Com a enorme repercussão negativa ao cantor Matos Nascimento, após o clamor de muitos evangélicos e também internautas que lamentaram, o cantor aparentemente resolveu se justificar sobre o ocorrido, conforme ouvimos. Minha gente, ontem, lá em Macaé, eu fiz a mesma coisa que fiz na Quinta. Quando eu canto Sou Feliz, a música Sou Feliz, no final, o pessoal faz aceite assim, a Jesus. Eu falo assim, mas isso é, um, isso é um culto um velório? Porque é muito fraco. Aí eu brinco assim. Gente... -se. Se alguém fizer, qualquer pessoa, não é criança não. Oh, Glória! Fala, cala a boca! Brincando e fiz com uma criança de cola Estava lá no meio da igreja chorando, não sei nem quem é. Então, vai falar que eu briguei com criança. Gente, que isso, que absurdo. E para aqueles que não gostam do cantor Matos, ele deixa um recado, conforme ouvimos. Teve até um casal dos Estados Unidos que disse assim, por isso que a gente não gosta dele. Ainda bem que vocês não gostam de mim. Porque se eu vendi 9 milhões de discos, se vocês gostassem de mim, eu só teria vendido dois, um para cada um. Presta atenção. A gente tem tanta coisa para fazer, o que eu tenho feito que vocês não fazem, pregar a verdade, o evangelho de verdade, não pregar a prosperidade, pregar firme. E dizer que Jesus vai voltar, vocês pregam isso? Vocês são crentes De ir para a igreja e não dar glória Eu dou glória a Deus, glorifica a Deus Matos Nascimento fez a coisa certa Em se justificar com a comunidade evangélica Nos mostrando que isso sim É ser cristão verdadeiro Se eu não de criança Eu não teria adotado um menino negro doente No hospital Meu filho está com 31 anos hoje casado Tenho uma netinha ali, tenho seis netos Por que, que você faz isso? Qual é o teu lucro fazendo isso? Mesmo que ele alega ser um momento de brincadeiras... Eu sei, sou brincalhão. Vou fazer hoje a brincadeira. Esse reconhecimento de um possível erro serve para mostrar ao público que ele é humilde e falho como qualquer ser humano. Eu sou imperfeito, mas brigar com criança e nem com adulto não, Eu não gosto de briga. Eu brigo com o diabo. Vocês são meus irmãos em Cristo. I love you. Urubu, tá vendo aí, ó? Brincadeira, um beijo no coração de vocês. Embora há casos de religiosos que menosprezam seu próximo, o importante é que esse caso teve um desfecho positivo de um cantor super amado pelos brasileiros que publicamente se justificou sobre uma situação ruim que para a glória de Deus foi tudo resolvido. Tem crente que você pensa que vai para o céu e não vai.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 Com essa resposta de Jesus aos seus discípulos, nós entendemos claramente que os discípulos realmente não conheciam muito seu mestre. Imagine o motivo da indagação do Senhor Jesus, porque Jesus esperava uma atitude exatamente ao contrário da parte dos seus discípulos, e percebemos que naquele momento, Jesus verificou que o pouco do muito que tinha ensinado aos discípulos foi realmente aprendido. Verdadeiramente eu lhes digo. Aquele que quiser entrar no reino de Deus, terá que agir como uma criancinha. Jesus estava aqui nessa terra como humano e morreu na cruz para pagar a nossa dívida com a lei de Deus. É também por isso que toda criança que faz de Jesus Cristo seu melhor amigo, nada mais está fazendo dele o seu salvador pessoal. E esta será salva pela fé em Jesus, de acordo com Mateus 21,16. Este é o seu canal Fatos e Verdades, o canal que desperta você. E agora é o momento de deixarmos aqui nossa saudação especial ao nosso inscrito Wilson Santos. Você é a nossa energia para sempre continuarmos a evoluir. Agradecemos pelo seu minutinho que passa nos assistindo. Sua presença nos comentários faz toda a diferença para o nosso trabalho. Então, meu amigo, você e todos de Terra Alta do Estado do Pará, o nosso agradecimento por acompanhar nosso humilde trabalho. Deus abençoe todos vocês, irmãos da Igreja Adventista da Promessa. O canal Fatos e Verdades está com vocês na busca pelo conhecimento e, enfim, juntos pela verdade.